Bom dia, bom dia, queridos amigos do Facebook, bom dia, Lira Dutra, bom dia, amigos internautas. A partir de agora, o programa Vozes da Macaboqueira, estamos atrás de uns, aí 10 minutinhos, são 10 e 10 agora, hoje, domingão, domingão, domingão, 18 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Lira, aqui, desse lado, bora. Uhum. Mãozinha aqui, Lira. Lira, uhum. isso, mais pra cá, mais isso, uhum. agora sim. Uhum. Eu, Lismar Rodrigues, aqui o meu Cláudio Ribeiro, meu Cláudio pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. meu Cláudio está aqui na, na, na produção, a gente aqui os computadores, luz e, e cabos e tudo. Lira do, aqui do meu ladinho, comandando esse programa, né? Que saiu da rádio agora é TV, e você pode conferir, olha só. Essa semana, né, Lira? Já estreou a nossa TV no canal do YouTube, então você pode colocar lá, TV Macaboqueira, e aí conferir, né? Os programas, os programas e esse também. É, hoje nós vamos ter nosso convidado né, para a entrevista, vai ser a Mi, ela que é da Associação São Francisco Protetora de Animais, né, que ela que é nossa parceira, sempre está aqui junto com a gente, né? e também a nossa colaboradora, a Magá, então fica aí, já já vai ter também o Joab, né, Joab Nascimento, ele com a literatura de cordel. Então, vamos começar, eu queria... Olha só, nossos patrocinadores aí, o Dono Continelli e o Comercial Ceará. Então, se você quiser divulgar a sua marca, o seu comércio, se você quer fazer essa divulgação, entre em contato com a gente, tá certo? Faça como os nossos patrocinadores. Valoriza aí a cultura, divulga. Divulga aí a, nosso, a sua marca aqui no nosso programa. Né? Agrega aí o valor cultural. Da sua marca, divulgando aqui no nosso programa. Entre com um de nós nas nossas redes sociais, Edmar Rodrigues, o Lira Dutra ou no Clube Ribeiro. Edmar Rodrigues, do Espaço do Viver, né, aqui do Espaço do Viver, no Clube Ribeiro, da Escola de Música Primeiro Cordes, e o Lira Dutra, artesão de si. Isso mesmo. Abraços e beijos para todos os nossos artistas, granjenses, nossos colaboradores e também para você nosso amigo que curte que comenta que compartilha faz aí né faz aí o que a gente está acabando de dizer já entra já curte já compartilha com mais amigos que essa live né possa é, chegar né em todos os em todos os cantos né nos quatro cantos aqui da nossa cidade nos quatro cantos do Brasil nos quatro cantos do mundo isso, Lira? Isso mesmo, Lira. Quero te mandar um alô, um abraço. Para você que faz esse programa ser um dos maiores programas é, com a temática cultural, social. E cada dia mais a gente fica feliz em saber que as pessoas abraçam a, a proposta do programa, e hoje, olha, nós vamos ter aqui já, já, Guarda aí só um minutinho, um minutinho mesmo. Ela está aqui se preparando, já está aqui, viu, Lidmar? Vou já chamá-la. Magá, nossa querida, nossa mestra Magá. E vai bater um papo sobre a memória da música, né? A memória da música. Olha aí que bacana. É, e é interessante que ao ouvir as memórias, as historietas da Magá sobre a música, na granja, é muito emocionante porque faz parte da nossa história. Nós também vamos bater um papo muito bacana e super importante com todo mundo que faz a Associação São Francisco, a Letícia, já chegando aqui. E é importante porque a causa da Associação São Francisco não é uma causa fácil, é uma bandeira que tem uma responsabilidade, um peso, mas que essas mulheres estão aí firme e forte, né? e a cada dia educando a sociedade grangense, porque a educação não se faz apenas no chão da escola, mas a educação também, a educação social, a cidadania ativa, se faz junto com os grupos sociais, através dos movimentos e das associações. Mas esse papo vai ficar aqui com a Lidmar, e elas já estão aqui preparadas, e um abraço aí para a Miri, a Letícia e todo mundo, e nós vamos também... Ah, eu trouxe aqui umas fotos muito bacanas, que é o nosso quadro com o nosso grande mestre, Osmar Chaves, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as escolinhas, como surgiu a ideia das escolinhas de futebol aqui na Granja. Olha, tem umas fotos aqui bem antigas aqui, viu? Mas, Edmar Rodrigues, já podemos chamar a nossa querida Magá? Olha aí, você que vai dar o pão, né? o Cleber, que está aqui no som. No som. Dá um minutinho, Lira, eu queria... É, comentar sobre essa semana que foi bastante movimentada. Né? Na segunda-feira nós tivemos aí o dia das crianças. Depois, dia 15, nós tivemos o dia dos professores. Eu quero parabenizar todos os professores grangenses, né? todos, todos os professores do Brasil, né? porque nosso programa depois que for para a TV né? no, no canal do YouTube, é, vai, ou seja, vai ser para o mundo. E eu quero parabenizar você, professor Lira, né, que é muito, muito querido por todos os alunos, todos os jovens alunos aqui grangênicos. É, quero parabenizar todos os professores da educação infantil, da educação fundamental, professores de universidade, né, então que nessa, nessa pandemia se reinventaram muito bem, né, são, é, ou seja, professor é agro, é pop, é tudo, né, Parabéns aí a, a esses guerreiros. Eu queria parabenizar a Bebete, a professora Bebete, que ela fez uma linda homenagem no dia dos professores. E ontem, ontem a gente marcou para ser a confraternização né, do, do, do grupo do grupo de Hamlet, né, dos atores e atrizes que participaram desse projeto. E aí, a tia Bebete, eu né, tive a oportunidade de de falar pessoalmente para ela, parabenizar, e eu queria também registrar aqui, parabenizar aqui, ela, só deu Tia Bebete ontem nas redes sociais, né, agradecendo mais uma vez. Quero abraçar a Dona Maria Mocó, a gente não pode esquecer dela, nossa mestra aqui da cultura. Todos os contadores de história, dizer que dia 25 tem maratona de contação de história. Tia Bebete, a Josi Costa, a Tia Irani, a Tia Irene, a Tia Fú... Quero abraçar também a tia Sandra, lá do Massapê, ela que é contadora de histórias, está junto com a gente agora, né, nesse movimento cultural. É, abraçar os artistas plásticos, o Tom Moraes. Ele que teve uma grande ideia essa semana também, baixou o, programa, o nosso programa, né, onde a gente fez a entrevista com ele, e ele colocou lá no canal dele, foi bem legal. Parabéns, Tom. Tom Moraes o Eliezer, o Neu Glauber, o Igor Almeida, que eram também é, os atores e atrizes né, do, do, desse projeto de Hamlet, né, que já terminou, foi, essa semana que passou, foi a do quinto ato, né, que é o último ato. Então, você que tem interesse, que não viu, que não sabe o que é, confere lá no canal Espaço do Viver Ligmar, né? e você vê todos os atos, né, os fragmentos de todos os atos. E se você quiser é, ter essa obra, né, essa tradução, que é uma, uma tradução muito legal né, de você compreender, que é do Milão Fernandes, entre em contato comigo, tá? Lidmar, me dá aí a obra de Hamlet traduzida, aí tá, eu envio para você, em PDF. É, ah, também esse, é, o cordel do Joab Nascimento, né? ele fez é, o resumo do Hamlet em Cordel então se você tiver interesse né, de saber essa história lá no, no espaço cultural do nosso amigo Joago, lá no Beira mar. abraço a, a professora Priscila o professor Luiz o professor Cláudio é, o Danilo que a Brenice Xavier é, os nossos colaboradores a, a Bianquinha o Gil Cruz e agora, né, vai ser o Joab, né, está sendo o Joab e a Magá. Queremos abraçar também as associações, né, que são parceiras aqui da gente, os Amigos do Cristo, Viva Camila, o Grupo UP, né, Unidos pela Inclusão, abraça aí a pessoa da de Holanda, da, da Chaguinha, da Jéssica, e a associação protetora dos animais, né, a São Francisco, na pessoa da amiga Letícia que já já vai estar aqui com a gente, é, compartilhando aí uma campanha. E os músicos, né, abraçar os músicos, o meu clube fez é, uma... uma... um festival, praticamente, né, um festival aí de bateria, e vários músicos de todos os lugares, de vários estados, né, também contribuíram... É, com, com o vídeo, né? Então, a gente tá muito nessa onda do, do virtual. Que legal, estamos surfando nessa onda do virtual. E a gente tá pegando gente de todos os lugares. Que, que bom, né? E aí, abraça aí. O Bené cantou. O que mais? O Clebão, né? O Clábio Souza. Ah, o garotinho João Arthur. Arthur. Ah, a Carla Magalhães, né? Ela fez também um festival de música, Mirinha. Parabenizar a Isabel, viu? Ela tirou o primeiro lugar, né? Que bom. E todos, né? Todos os músicos. Então, você... Chico Costa. Então, você que, que é músico, coloca aí, ó, nos comentários, tá? Dizendo seu nome, de onde que você é, se você é grande, se você é de outro lugar, que vai aparecer aqui, Tá bom? que mais, meu Kleber. Podemos continuar, Lira? Podemos, podemos. Podemos chamar a Magá, né? Vamos chamar a Magá, então. Sim, vamos chamar a nossa querida Magá. Magá. Olá, aí, doutora Magá. Ah, ah bem? Carla Magalhães, né? Ela também todo o festival. Magá, só testando aqui o áudio, Sim. tá ok? Tá, pega no jeito que vou estar de algum lugar e vai aparecer aqui, tá bom? O que mais? Deu certo agora, Magá? Oi, Magá. Magá, como né, tá seu áudio? Deixa eu mudar aqui minha câmera. O Olá, Magá. É tá osso, né? De novo. Gente, me. tô no ouvindo. Opa, Agá, tô me ouvindo. Agá, tá ok. Está é, tá tá ouvindo? Beleza? Esse, né? Cai. Pronto, deu certo. Agora eu não estou lhe ouvindo. Tá não, deixa eu ver aqui meu áudio aqui, como é que está aqui. Deixa eu ver agora, deixa eu ver. Olá, Magá, deu certo agora você me ouvir? Agora eu... voltou. Estou lhe ouvindo agora. Oh, show! Então vamos lá, Magá. Beleza, então vamos lá começar, né, Tem um papo com você, com a Magá. Obrigado pela sua participação. E aí essa questão do som, do áudio, da imagem, nada mais é do que a nossa internet. Depois a gente, quando a gente nos tornar um país de primeiro mundo, a gente... Resolver tá passar Magá, obrigado é, pela Ao assunto, você traz aqui um, um papo, um tema bem gostoso, quer falar é falar mais na... Quais são esses clubes, Magá? Quais são é. os clubes que você dançava, que você tocava? Eu sei que tem uns clubes aí que tem uns nomes assim bem, bem curiosos, né? por exemplo, deixa eu ver se eu lembro, Rasga Tanga, é, mela Cueca, Clube Rei, quem que lembra? Quem está chegando agora no nosso programa? Quem que lembra desses clubes aí? E a Magá vai contar essa história. Fique à vontade, Magá. A internet da, da Magá deu só uma congeladinha, mas já, já ela volta aqui. Deixa eu ver aqui com a Magá. Está voltando. Enquanto a Magá chega aqui com a internet dela, que dá certo... Um abraço para a Dona Maria. Olá, Dona Maria Mocó, obrigado aqui pelo seu, pelo seu, pelo seu apoio. Dona Maria, que tem um trabalho belíssimo com, é, com o memorial João Mocó. Diana, não é isso? Diana Dias Bruno, né? chegando aqui. Obrigado, Diana, pela sua participação aqui no nosso programa Voz da Macaboqueira. E a Magá está chegando, está se reconectando aí. Tá certo, Magá. Não se preocupe não que a gente se... Você ajeita aqui. Beleza. Ok. Maga, sua imagem voltou. Congelou só um pouco. Beleza, deu certo, Magá. Liga agora o seu microfone. Liga o seu microfone. Que vai dar certo. Isso. Opa! É, Sandra Luísa, Diana Beleza, ok, aqui chegando. Deixa eu, deixa eu passar aqui um alô aqui. É Paulo, Paulo Henrique Neto. Paulo Henrique Neto, obrigado aqui, Paulo Henrique Neto, pela participação. É, Talita, que também. Gente, deixa eu só. Opa! É, Cris senhor! Ah, rapaz! Mandar um alô aqui para Cris Carvalho, chegando aqui. Rapaz, ei, Cristiane. temos que ver aí a participação do menino lá, né? O cabra toca bem. Magá, você consegue me ouvir agora, bem bacana? Okay. Alô, Magá? Você consegue? A imagem da Magá congelou. É... Estou te ouvindo, sim. Pronto, pois, Magá, o seu áudio está ok. O seu áudio está ok. No, eu quero que você conte a história aí dos antigos clubes, como Clube Rei, é, Razaporanga. Fique à vontade, é certo. com você. Pronto. Pronto. É, granja existia um clube social. Né? Era o Grêmio Social Grande né, Gente. O pessoal da segunda tinha uma certa necessidade de se divertir. Porque antes de mim já existia um clube chamado Feijão. Então, que era mais ou menos onde hoje a prefeitura, inclusive eu já mandei foto no meu Facebook. Pronto, tinha um, um clubezinho chamado Carmino que é, além do alto pescador era, né? Em frente ao Fabiano, que hoje é uma creche com o Tinha o famoso Dadao. Onde havia o Forró dos Velhos no, no Crais não sei se é um, é dois. Uma oficina ali. Onde é o Crais 2? Pronto. Existia também o Monte Rei, que ficava em frente ali o seu Lauro Saldanha Hoje em dia, é, na esquina existe até um lava-jato de moto, oficina de moto. Tinha chapéuzinho, é, chamava até Yara Clube né? tocamos na época, porque nós, inclusive, tocamos na inauguração. Hoje em dia, é um condomínio que, fica que, que, que vai já para o outro lado, lei da boca do Acre. Né? É, a praça dos pescadores ao lado que existiu o clube Mela Coé Casa da Tanga hoje em dia um complexo né, de apartamentos que pertence a outro, a outro dono pronto, aí existiu antigamente também um, um local chamado é, Manda Brasa o Manda Brasa é onde é hoje o um pedaço Começa do pé da Zula. e o mais que me chamava a atenção, eu, eu pequena, os músicos ficavam em cima dos tambores de, de graxa, né, que hoje em dia é, é parecido com esses tambores de, de lixo. Aí botava umas tábuas em cima e, e os músicos ficavam tocando. Des Des Magá, é... deixa eu só entender aqui. Quer dizer hum. que o palco era, era feito com aqueles tambores né? grandes, né? E aí botava tábuas hum. e aí o pessoal subia mor em cima e cantava dali, não é isso? É, só uma, uma é, questão aqui muito, muito interessante Pois é isso, Liria Oi só, só lhe perguntando aqui Você chegou a tocar Em quais desses clubes você chegou a tocar No início da sua carreira? Pronto E outra, um... os donos que aquele chamado hoje em dia, como é que chama? Que bota aquela cerveja, né? Padeiros grandes, né? freezer, chamada. Né? As pessoas e naquele tempo tinha D20, né? E eu pegava o um gelo e ficamos assim, umas barras assim largas, mais de, de quatro um metros. E era essas barras de era posto, quebrava, pois é, muito interessante. E aí, tá ruim a transmissão, mas um dia chega lá, né? É outra coisa, Lira, é. Antigamente, quando eu tocava, antigamente, não existiam os famosos diapasões. Estou com um aqui, né? Diapasões, hoje em dia você liga no, no violão, contrabaixo, e sai a nota aqui, né? Dó, aí você aposta, dó, aparece aqui. Chamado uma noção da altura A gente não usava isso aqui, porque não tinha... Isso aqui é a nova geração. Então é que a gente fazia o teclado, teclado que era o sete negócio, e já havia afinado de fábrica, né? Era o que me dizia, afinado de fábrica, sobre, Aí a gente a, a, afinado. Si se lembra que eu falei sobre um organismo tava, por exemplo, dó aí tava dó dó, a é nós afinar tá. dó, o, os instrumentos no caso, o baixo porque... e a guitarra, a, a guitarra através do organismo para ficar tudo padronizado, para não ficar inafinado. Alô? <risos> ok, Magal, estou ouvindo, estou com você. Magá, obrigado aí pela sua participação, eu sei uhum. que a internet está tá daquele jeito, mas a gente se ajeita com ela. Eu, vou... é, ah. eu vou só fazer aqui um, um resumo aqui da sua participação para quem está chegando agora. Você que está chegando agora no programa Voz da Macabuqueira, nós estamos batendo um papo aqui com a Magá, e ela está contando um pouco da história, como que o, o Cabra tocava e onde ele tocava na época que a Magá começou. Então, é, tocava-se nos clubes de festa, e desses, nesses clubes, os mais famosos, ela citou aí o clube Feijão, que faz parte da história é, da granja, o clube tinha um rasga o Mela Cueca, até anotei aqui, tinha o, o Clube Rei, né? então esses clubes que fazem parte da, da, da infância e do, de uma geração bem grande da nossa cidade, é, ainda dentro desses clubes, um local também que não, não aconchegava a, a juventude, e era a Casa da Juventude, e a Magá está contando um pouco dessa história, né? contando essas historietas, fazendo aqui um, um retalho né? de memórias. E ela também fala como é que o pessoal tocava, como é que era o palco, né? Cito aqui um exemplo bem, que eu não sabia, achei bem bacana, isso é bem bacana de se ouvir, é que o palco era improvisado, o pessoal que tocava, né? Era em cima, era em cima de umas tábuas que ficavam em cima de um. De, como é que se diz, de uns tambores. E ela também falou aqui sobre a questão da afinação, né? Dessa questão do que usava o teclado, né? Para afinar ali os instrumentos e tudo mais. Magá, muito obrigado. E vai ter mais Magá no próximo programa. E aí é vamos mesmo. torcer que a internet também, né? É, ajude, né? Mas faz parte desse período da quarentena. A Magá tem uma história que dá uns dois, três, quatro livros aí, né? Essa história da Magá na música, com esse envolvimento. E eu quero só citar aqui, mandar aqui um abraço para o Hit, que eu acho que é da época da Banda Espírita Semilho, da turma aí da Magá, o Santinho, né? O Santinho da mãe, né? <risos> Olha, eu descobri. Santinho, a Magá me contou por que seu nome É, é mira, pá. Mira. <risos> Oi. Só para só terminar, viu? Lira, Lira? Oi, estou ouvindo, tranquilo. <tos> Está aqui, é porque tá aqui. muita gente vai... Hoje em dia, onde um eu... é o do... adulto? Na do... época do... do prefeito Elias, ele fez. E atrás, ele fez, que era tradicional. E a gente... Tocava... Lá... Lá nesse... nesse... Parte da exposição, lá atrás da exposição. Festa do Mundo está. É muita coisa, viu? Inclusive, hoje em dia, mais quente, mais um válvula. Tem que Tá bem, Magá. Eu me abro tem... Obrigado pela sua participação. Próximo domingo tem mais Magá. No respeito dos meus cabelos brancos assim. Obrigado, Magá. Tá só, só sendo um corte do áudio aqui na Magá, mas dá certo. Magá, próximo domingo, tem mais uma que com Ah, Magá, deixa eu só ler um comentário aqui para você, Magá. É, tem aqui é... a. Bevi. Moné na... é, no é, é, Isso, quanta história. Me lembro da Magá no Clube de Granja. Quantos carnavais! Ô, oh, saudade! Aí tem aqui um comentário aqui para você. Tá. Obrigado, Magá. Nós vamos. Obrigado pela participação da Magá e um comentário aí para ela. É, e agora eu quero chamar ele, Lidmar Rodrigues. Acalme que você vem já já. Olha, gente! Daqui a cinco, opa, quatro minutinhos Nós teremos uma entrevista muito importante Com todo mundo que faz parte da Associação São Francisco Que está com a campanha, a campanha do tijolo E essa campanha é importante Mi, A Mi, né, vou chamar de Mi, resumir agora não nome da Mi A Mi já está aqui, olha aí A, a Mi já está Rafael, aqui A já está, aqui, está todo mundo aqui divulgando, e essa campanha é importante. Aguarda só um pouquinho aqui, que a Mi volta já, já. porque ela aqui só para lembrar que ela está aqui parada, viu? Volta pra já. Obrigado também pela sua participação, você teve só problema na internet, mas a gente se resolve depois. Já, já, já volta a mim Porque agora, Mi, nós vamos ouvir aqui um trabalho belíssimo, que é o Cordel Dentro de Casa. Esse trabalho feito pelo nosso grande poeta, grangense, camuncinense, ele é uma mistura de cangati com coró, né? O Cangoró, não é isso? Já diz os poetas, que é o nosso amigo Joabe. Meu amigo Joab já está aqui a participação dele, com o seu trabalho belíssimo. Cordel dentro de casa. Vamos ouvir Joabe. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Joab Nascimento, poeta cordelista. Aqui da Camussi, né? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa décima e última oficina de cordel. É, esse projeto é uma parceria é, da Casa do Cordel com o programa Voz da Macabuqueira. Felizmente, né, chegamos à nossa última oficina, mas desde já eu agradeço essa parceria do. Com, com o programa voz da Macabuqueira, especial com Lira Dutra, Lidmar Rodrigues, Milk Kleber, né? e espero que outras parcerias, outros projetos possam acontecer né? para o bem da nossa cultura, para o bem da nossa literatura, especialmente da literatura de cordel. Bem, hoje nós vamos falar sobre decassílabo. Decassílabo e o galope à beira né? Que também é feito em decassílabo. O decassílabo é, são estrofes feitas é, com dez sílabas, né? Mas. É, que, que também ele segue aquele mesmo padrão, né? As rimas, da oralidade, da métrica. E que também o galope à beira-mar, ele é feito em decassílabo, né? Com. com esse estilo, tá bom? Observando o seguinte, no galope à beira sempre na, na sequência de das rimas sextas e sétimas sílabas, eles têm que finalizar com o final, com a palavra do final que rime com mar, ou seja, com a, com a finalização em ar, tá? Para poder, porque sempre a última sílaba do galope à beira-mar, ele fala tá? nos 10 de Galota beira -mã. Tá bom? Então, eu vou ler aqui para você como é feito, porque até agora nós fizemos sempre, todos os agistrófos foram feitos em sete sílabas, né? Então, agora vamos fazer é, décimas em decassílabo, tá bom? Então, para fazer é, decacílabo bem feito, é preciso 10 sílabas por linha, pois se não for assim, ele definha. E a estrofe termina com defeito. Para seu ritmo ficar quase perfeito, deixa a nota marcada na terceira. E depois, para seguir nessa carreira, marca a sexta com a outra nota forte. Para fechar sua estrofe nesse norte, ponha força também na derradeira. Então, observe que é uma estrofe de dez sílabas, né? de dez frases, ou dez linhas, em decassílabos com dez sílabas poéticas. Ela é diferente das sete sílabas, que são só sete sílabas poéticas. O galope à beira-mar, ele fala assim, fazer o galope não é complicado, apenas precisa ter muita atenção, porque tem um ritmo que dá condução para cada um dos versos ficar bem montado. Segunda é a sílaba em que o tom é marcado, depois vem a quinta também a suar. Seguindo a oitava, não pode falhar, para a décima primeira, fechar o poema, porque nesse barco é assim que se rema, nos dez de galope da beira do mar. Então, esse daí é o galope da beira-mar, que é muito cantado pelos cantadores, pelos repentistas, né? nas... nas... É, nas cantorias de parede, que a gente chama, né? E que também faz parte da nossa literatura de cordel. Pessoal, é com muita tristeza que eu me despeço, né? Mas é, tenho certeza que eu tentei fazer o melhor. Espero que agora aquelas, aquelas pessoas que. Que, gostem do cordel, que gostam do cordel, da literatura, comece a praticar. É, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 888-999-357319. entre em contato comigo que a gente tira alguma dúvida e eu também aprendo com vocês. Fiquem com Deus. Um bom domingo, um bom programa. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Vai, vai, vai. Já voltamos, Lira. Destrava o microfone, Lira. Ah, opa, deu certo. Um abraço aí para você que está ligado no nosso programa Voz da Macaboqueira. Um abraço para o Joab e todos os poetas cordelistas do Brasil, que agora o nosso programa é Brasil Agora, espalhado pelo mundo. Letícia, chega, chega, Letícia. Sartre. Chama todo mundo que agora vai começar um bate-papo. Com um tema importantíssimo, mas eu não vou nem falar o tema porque essas mulheres mandam muito bem. Lítima Rodrigues vai coordenar, vai mediar essa entrevista, esse momento. E vou chamar ela aqui. Chega junto aqui, tá aqui a Mi. Deixa eu um ver tá aqui se está certo. Ah, oh, meu Deus, tem que baixar um pouquinho aqui, tá certo. Opa! Mi, obrigado pela sua. Também microfone sua... tá ligado? Isso, tá ok. Tá okay. Seu okay. áudio está 10, mais também. E aí, Mi, vou deixar você com a Lidmar Rodrigues, que tem um papo aí bacana, daqui a pouco eu volto! Tá bom. É isso aí, bom dia, bom, né? Vamos ver a internet. Olá. Bom, eu, que, eu que quero primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade. Vocês, como sempre, muito parceiros da gente, da Associação São Francisco. Quero pedir desculpas que a Letícia não pôde estar presente, deu um probleminha no carro dela e, pelo tempo, não dava para eu ir buscá-la. Mas ela está aí é, na, acompanhando pelo Facebook. Né? Bom dia a todos. e Estamos aqui, Lidmar, para mais uma vez falar da nossa querida Associação São Francisco, né? que realiza um trabalho tão árduo, mas não é impossível. Que bom, amigo. que bom que você veio aqui. O nosso programa Tempo de portas abertas para né? A gente sabe da Sunru, que é uma causa muito nobre, né? É um é reconhecido, assim, em toda a região, pioneiro né, na região, é, esse trabalho com, com os pets, né, com os cachorros, e, com, ou seja, com os animais abandonados, né? E, assim, você começou uhum. lá atrás, né? Com a, com a garra, né, só com a sua garra, e hoje você já tem, assim, uma, algumas pessoas, né, uma equipe, assim, que está que junto, né, que abraça, e aí já cresceu um pouquinho mais esse sonho, é, a Mia, ela já uhum. compartilhou no, no grupo voz da Macabote, esse sonho, né, que é fazer um local, um local adequado, né, com todo, com toda, com todos os aparatos, com todos a ordomia, com toda é, a segurança, né, que é para ser toda a infraestrutura. Onde vai ser recebido colocada esses animais, né, que vão ser resgatados. E aí eu já pude vir ver, né, em 3D esse sonho. E aí agora, que legal, né? Ela vem já pedindo aí a contribuição, né? Nada mais justo pedir a contribuição. Já que vai ser beneficiado, todos, né? Todos vão ser beneficiados com isso, então todos têm que fazer parte desse sonho, né? Todos têm que ajudar. Sim. E aí, hoje, né? essa campanha que está espalhada aí nas redes sociais. Conta aí, Ami, como é? Está tá no, tá no Instagram? Está é... em que mais? Não, Instagram, no Bom, nós ganhamos um terreno no começo do ano. Né? É, o mais difícil seria o terreno e, graças a Deus, nós ganhamos da Flávia Rocha, que é grangense, residente em Fortaleza, é, também é, é, atuante né, na causa animal e conheceu o nosso trabalho e nos deu esse voto de confiança. E agora nós precisamos construir, né, começar a primeira etapa da obra, que seria para murar o terreno. E, aos poucos, ir fazendo, porque a gente sabe que construção é muito caro, né, Lismã? E nós estamos com a campanha do tijolo. né A gente está incentivando, motivando as pessoas a doar cinco tijolos. Cinco tijolos custam o quê? R$ 3,50. Né? né? É, que pode ser doado ou a pessoa vai direto no depósito de construção, paga e eles nos dão vale, como já está acontecendo ou a pessoa entrega esse valor em mãos ou ela, ela deposita, transfere para uma das nossas contas né? tem também o PicPay e o Mercado Pago, que a pessoa pode doar através do cartão de crédito e a gente está batalhando porque fora o cimento tem a mão de obra nós estamos aguardando ainda o, o o orçamento, tem cimento né, e outras, outros materiais. A areia nós já ganhamos, graças a Deus, já está lá no terreno. E paralelo a isso, Lidmar, a gente tem a venda de calendários, né, que nós fizemos um calendário com todo carinho. É... Cada mês é... vem um animal com o seu antes e o depois e a sua historinha. É, é uma coisa bem simbólica, na verdade, as pessoas que comprarem o calendário... É para ajudar na construção da sede. Né? Eu vou só mostrar aqui bem rapidinho, ó, ele tem uma apresentação, e aí o mês de janeiro, por exemplo, aí na página vem um animal, mês de fevereiro vem outro animal. Né? E assim, 12 animais, dos muitos que a gente já conseguiu salvar, graças a Deus. Gostaríamos de fazer mais, mas não temos espaço. Hoje as pessoas ligam e dizem: Ah, tem um mal assim, assim. Não temos onde colocar. Você pode colocar, dar um lá temporário. Então, assim, é muito complicado. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Além do calendário, nós temos as máscaras, né? Que a gente vende também. É, acho que dá para ver aqui. Fazemos rifas. Toda semana a gente está fazendo rifas, seja quando. Quando dá uma quietada no, nos animais, a gente faz rifa para a sede. Agora, por exemplo, nós, nós, nós, nós vamos lançar uma outra rifa, que é para manutenção, né? porque nós temos animais nas casas das pessoas, que a gente precisa da alimentação, precisa da é, medicação, enfim, essas coisas é, que vão aparecendo de última hora e que a gente vai precisando. Geralmente nas semanas que o veterinário está aqui, aparece uma emergência, um gatinho que está com a perna cortada, enfim, e aí a gente geralmente se, se, se vale dessas rifas. E a peleja é muito grande, né? A, a gente reza, pede todo dia São Francisco que interceda, para ver se agora em novembro, antes do inverno, a gente comece lá, que a gente murando e fazendo uma pequena coberta já dá para a gente... É, sei lá, acolher algum mal Numa, numa emergência Onde não se, não se consiga lá Temporário Letícia, se eu tiver legal, amiga, alguma coisa Vai me lembrando aí É, a Letícia Ela, ela lembrou das Máscaras, né é, A Mia, olha, que legal, sabe O que eu acho que mais legal quando você estava falando É que você disse, olha Doei três tijolos, né, então às vezes a pessoa fala, ah, a gente está arrecadando doações e tal, aí a gente pensa em construção, já pensa em coisa muito grande, né? no valor alto. E aí, quando você reduz isso, olha, gente, a é três tijolos, né parece que cabe assim, no bolso de todo mundo, né? Todo mundo é convidado é. a, a contribuir com três tijolos. É, e aí, assim, lembrando que quem quiser contribuir com mais, tá bom? e eu também gostei demais é, Mi, da forma de pagamento que você, ou seja, aí, é, é, ou você colocou todos as, as, os bancos, né, PICP, ou seja, tudo, uh -huh. qualquer forma você, né, contribuir sem, ah, tá? eu não, não, não, não é compatível o, o meu banco, não tenho tempo de, de, de sair para para fazer depósito, então pronto, tem, tem tudo, tem muita facilidade, que legal e essa, e, e ainda mais assim é, que quando a, a, fora a campanha ainda se mantém né, uma, uma atividade que é as massas, que é os calendários né, você tem um calendário eu achei incrível essa esse calendário, onde você passa o ano todo lembrando, né porque vai estar lá a marca né, da, da, da associação. Vai estar os animaizinhos do lado. né. De uma forma de sensibilizar Exatamente. também. Eu achei muito legal. As suas ideias são incríveis. Por isso que a gente é parceira. A gente gosta assim, de gente com, com essas ideias maravilhosas. Com todo esse amor. <risos> que bom. É. Fiquei muito encantada, <risos> viu, amiga? E... Assim, vocês você têm um Instagram, né? Você colocou a, o projeto em 3D do, de como que vai ser lá no Instagram, ou não, Ami? Para as pessoas que quiserem visitar o Instagram Isso, da associação? No, sim, sim, no Instagram tem. Sim, sim. É, nosso Instagram é arroba São Francisco Underline. Lá. Nós vamos até repetir a publicação, porque já ficou bem para trás, mas lá nós colocamos a animação do projeto, né? Que é um, um, um, será uma sede pequena, né? não assim do que a gente precisa, mas para quem não tem nada, aquilo ali é muito. Vai ter ambulatório, vai ter, vai ter um, um pós-operatório, vai ter os canis, onde a gente vai poder manter esses animais em tratamento, né? vai ter um gatil para gatos, porque ultimamente o que tem aparecido muito é gato abandonado, e a partir do momento que a gente tiver com essa sede em funcionamento, aí sim nós vamos poder pôr em prática o nosso projeto de castração, né? pegar essas, essas, essas gatas e essas cadelas de rua e castrar. Se não conseguir a adoção, depois a gente solta, mas pelo menos a gente vai fazer um controle de natalidade, porque todo dia aparece saco com gatinhos novos que acabaram de nascer. Né? Então, assim, quanto novo é esse controle de natalidade mesmo, cada vez mais vai aumentando e ninguém tem onde colocar tanto animal. E, coitado, sofrendo na rua. Né? E aí, a gente para fazer essa, essas castrações, a gente precisa de um espaço para cuidar do pós-operatório. Né? São, são pelo menos sete dias de medicação, de limpeza, do curativo. Enfim, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Assim, todo, toda hora eu e a Letícia, a cabeça é a mil, é pensando em alguma ação que possa fazer a mais. para Gente, assim, e graças a Deus que as pessoas ajudam, graças a Deus que as pessoas doam. Olha, se não fossem vocês, nós não ia... a gente entra com o trabalho, mas as pessoas, se não ajudassem, como elas ajudam, não seria possível, com certeza, esse trabalho. E aí a gente já... É, falar aqui para os e nossos assim, amigos, pessoas... né? É só... Ah. Para as pessoas que querem, eu né? É... Não, eu estou dizendo... Mulher... Tá com um atrasozinho da, da, de ah. áudio. A minha é porque é normal, é atrasozinho, porque ao vivo a gente, né, fica um atrasozinho. Mas, assim, para os nossos Sim, amigos cara. que estão nos. que têm no... é, interesse em adotar um pet, né, já coloca aí na. Entre em contato com a mim né, que sempre que surgir aí um. um, um bichinho sem um lá, já fica aí na lista de espera, né? E a Ami já, já, já sabe para onde direcionar, né? Sim, Amir? sim. Pois é, sim, então você que quer colaborar... Tá a os animais todos? disponíveis, né? Tá, Ami, eu, eu te cortei ia falar uma coisa bem antes. Você lembra o que que era? Não. Não, não, eu estava dizendo que sempre que a gente tem animal disponível, a gente posta e faz aquela entrevista, tipo o Conselho Tutelar, porque a adoção precisa ser responsável, né? Não é só querer adotar um animal e pronto, tem todo tem, tem todos os critérios que a, gente, que a gente deve seguir, e assim as pessoas também que não puderem ajudar com dinheiro, só em elas compartilharem as nossas publicações que fazem chegar a outra outras pessoas já é uma grande ajuda. Né? De toda forma, você pode compartilhar, você pode ajudar. Seja com dinheiro, seja com ração, seja com compartilhando mesmo as nossas publicações. E, graças a Deus, cada vez mais as nossas publicações têm chegado mais longe, igual o programa Voz da Macaboqueira. Eba! A Letícia está falando aqui, pode Lira, falar. coloca aí. Uhum. A Letícia falando. que tem vários Vários gatinhos para doação. Então, você que queria um pet aí nessa quarentena, ó, eu ganhei um pet, viu? Ele veio sozinho, assim, abandonado, dentro da minha casa. E a gente, desde o começo da quarentena, tá com ele, ele já tá enorme. E é maravilhoso, assim, né? Ter essa companhia nesse momento. Tá. Né? Então, você que, que quer ter um gatinho, ó, a Letícia você tá dizendo que tem vários, tá? Então fica aí a dica, né, adotar, a meninada, né, que não tá indo pra escola, só que não tá indo pra escola, tá indo pra escola é, fica sozinho em casa, fica na companhia de um gatinho, né, aqui as minhas meninas adoraram o, o, o gatinho que apareceu, eu só não adoto mais porque na minha casa já tem muitos gatos, já mais de sete gatos, né? E aí, fica muito complicado. Eita. Mas os gatos são uma, uma excelente <risos> companhia. Excelente companhia. Obrigada, viu, Letícia? Aí, pela sua dica. Precisamos de. Está ah, preci... tá precisando de luvas. Volta a Está precisando de quê? Olha só. Está precisando de luvas, de algodão e de seringa. Lula, né? Então você algodão, pode fazer uma Ração, tudo é bem-vindo. Ração um para gatos, Gatinho gato, aí, que ó. Que atualmente é o que nós temos mais, né? Hum. Exato, e eles comem muito, hum. né? Sou então... eu ou você? Muito bem, menina. É. Eu estou com toda intimidade, eu acho chamando Mi, olha, onde foi que. Muito bem, ami. É, sabemos que a luta é, não é fácil, mas ninguém veio para esse mundo para fazer nada fácil, né? A gente veio para resistir, para participar, para modificar, mudar aquilo que pode ser mudado para melhor. E esse trabalho é muito importante. Eu lembro, desde as primeiras entrevistas que você, né, junto com a associação, estiver lá no programa, ainda no, na rádio FM Verdade, e é um trabalho que vem dando um passo de cada vez, mas são passos firmes, né, consolidados, é, passos que têm apoio da sociedade e que tá estão tendo resultados. né Resultados na forma até da granja pensar a questão da causa animal e também na forma das pessoas se relacionarem com o trabalho voluntário, porque eu acompanho muito os movimentos sociais e, às vezes, quando se falava em trabalho voluntário, tinha muito um foco para, do humano para o humano, né? diretamente. Né? Agora, nós temos do humano para a causa animal, que também faz parte desse contexto de solidariedade e dos direitos também, né? dos direitos é, dos animais e é do direito à cidade, né, a cidade participativa, e aqui eu acho interessante o comentário aqui que a Letícia colocou, que eu achei muito bacana, estou só complementando, é, ela agradecendo exatamente a questão é, das pessoas, né, que fazem parte, né, da, da rede de voluntariados, né, é interessante ter essa percepção de rede, né, o voluntariado não é só uma via de mão única, não é feito só de um grupo para um grupo, mas é uma rede. Eu achei bem bacana, Letícia, quando você fala, é, agradece, né, essa rede de voluntários que estão empenhados na causa da associação. Obrigado, Mi, Eu vou lhe fazer um desafio aqui, né? Você tocou em vários pontos que eu achei bem bacana, e aí eu vou lançar um desafio. Que tal a associação? Eu, eu não sei se. Oi. A internet está cortando. É, é, Mira, é, eu não estou, assim, a tua voz, não sei se é a vocês, mas a. mas... Eu... Está é, cortando. A internet. Estou entendendo. É, a internet. A internet está cortando o áudio. É por causa da internet. É, quero <risos> agradecer e lançar um desafio para a associação. Que a associação ela possa é, criar um quadro né, educativo, Junta aí o programa Voz da Macaboqueira, né? Pensar depois, exatamente, para trabalhar esses pontos que você falou, né? A questão dos cuidados básicos com, com os animais, questão da castração, a importância do, da causa, o trabalho da sede, eu achei muito bacana. A importância de doar, da sociedade pra, é, participar com doações. Então, obrigado. Mi, eu quero deixar aí, né? A Lidmar conduziu aí. Nós queremos deixar aí o espaço para você agradecer os seus apoiadores pode ficar à vontade para agradecer todo mundo porque nós sabemos que o trabalho é feito com os apoiadores né e todo mundo fica à vontade uhum. é ami olha só que, Bom, que é o que ela disse que você falou mas é nós temos o doador fiel também já ia esquecendo, é um cartãozinho que a pessoa escolhe a data e o valor que doar mensalmente, isso é exclusivamente para a construção da sede. E aí, todo mês a pessoa dá R$ 5, R$ 10, o que for, gente, qualquer quantia, né? E aí, quem, quem se interessar em se tornar um doador fiel para a construção da sede, é só nos procurar. Outra coisa, nós temos espalhado por aí também o cofre do troco solidário, né? E isso também é única e exclusivamente em favor da construção da sede. Então, quando você vir por aí no estabelecimento um cofrinho, doe uma moedinha, né? De, de moedinha em moedinha, a gente vai conseguindo. É, eu não consegui absorver tudo que o Lia falou, porque estava um pouco ruim. Mas, eu não sei se meu tempo já está acabando, mas eu queria agradecer aqui mais uma vez a você, Lira, a você, Lidimar, Neuclebe, que sempre estão nos ajudando. Agradecer ao doutor Reinaldo, né? Que vem toda semana lá lá de Santa Quitéria para cá, nos salvar. Agradecer ao arquiteto Inácio Barcelos, que foi quem nos presenteou com aquele lindo projeto. A todos os nossos voluntários, né? Que estão sempre ali junto com a gente. A todas as pessoas que ajudam. Eu não vou nem falar aqui que é para não cair no esquecimento. Mas, assim, o nosso coração é muito grato a cada dia, por cada um de vocês. E a única coisa que a gente tem para oferecer é a oração, né? e todos os dias os nossos benfeitores, os nossos voluntários, estão nas nossas intenções, nas nossas orações, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Legal, amiga, eu estou que colocando aqui, ó, as doações podem também ser feitas pelo mercado pago, é hoje não tá não tá ajudando a gente tá, tentou colocar a página do Instagram fica... não, a gente não consegue mas amigo sentindo mais uma vez né você já sabe disso portas aqui do nosso programa é abertas né para sempre que você precisar sempre que surgir aí uma campanha uma um esclarecimento alguma coisa você é a nossa parceira, né? então nós estamos portas abertas. A Letícia também, que assessorou muita gente aqui, né? uhum. lembrando, dando dicas, e, e lembrando o que, que faltava. É, então, é assim, falar né, que você que quer conhecer um pouquinho mais a associação, vai lá no Instagram, Instagram Associação São Francisco, tem um símbolozinho, ó, em desenho do São Francisco a gente vai ver daqui dois minutinhos se consegue entrar ou e então entra né para falar pessoalmente com a mim ou com a Letícia entra nas redes sociais da mim e da Letícia pronto já está conseguindo Consegui! pronto olha só o símbolozinho do São Francisco em desenho a São Francisco dos nós Amém, Letícia! Né? A gente teve aí agora há pouco, as novenas de São Francisco, né? Que a São Francisco abençoe sempre, sempre é, essa, essa associação, abençoe vocês, né? Abençoe todos nós, porque todos nós somos beneficiados, né? Ah. Com, com essa ação de vocês. A gente que agradece uhum. demais ter a Maria aqui com a gente, né? Ela, assim, eu toda né? Fiquei muito chocada com a situação dos animais de rua. E graças a Deus, agradeço. O me diz, né? A gente só tem a oração. Graças a Deus, né? Eu também uh, oro muito com vocês, né? para vocês continuarem firme e forte com, com essa missão que vocês, Com os animais. E olha só, o tanto de animais... Nossa! É chocante, né? Esses animais, quando, quando são animais e depois como fica. Com carinho. Vamos se transformando e vão ficando, né? Acho lá e vão ficando muito felizes. Estão grato. Que, que bonito trabalho, viu? Bonito ah, trabalho, é. viu, Ami? Parabéns para vocês. E é isso. Agradeço Obrigada, demais. Viu? Tá? Mais uma vez. Aí, Bom depois... domingo para todo mundo. Deus tá abençoe. certo, Ami. Obrigada, querida. E é isso, Lira. A gente já está, ó, tá na hora. 11 horas e e 11 minutos. Obrigada, Letícia. Obrigada, mim Vocês são incríveis, né? Mulheres de garra. Mulheres aí fazendo a diferença, né? No nosso município. Que bom. Ira, você já... Bem, mutuais, Sim. Opa, muito bem, Lidmar Rodrigues. Lidmar Rodrigues. Você consegue me ouvir? Hum. Tá ok, meu áudio? Sim! Muito bem. Sim, sim. Agora continuamos o nosso, nosso programa, nós vamos falar sobre esporte, história, memória que é, quero aqui chamar. Eu trouxe hoje um, tra, um material do nosso amigo, grande amigo Grangense, que é o nosso mestre da história. Olha aí. Hoje, no nosso quadro Memória do Esporte, com o nosso amigo Osmar Chaves, nós vamos falar aqui um pouco da origem das escolinhas de futebol aqui da nossa cidade. E olha aí essa foto de hoje aqui, é uma foto que mostra a, uma escolinha de futebol. E nessa foto aqui tem uma pessoa que eu conheci, que foi o Evaldo, né? O Evaldo foi meu vizinho, é, é, muito conhecido como Evaldo Fofão. E aí eu fiquei sabendo hoje, pelo meu amigo Osmar Chaves, que o Evaldo foi dono de uma escolinha de futebol. Cara, que bacana essa memória, né? Muito bacana. E olha aí, muita gente que está aqui na presente, nessa foto, essa criançada toda, é, hoje já tão grande, né? Já tô outros lugares, já não seguiram no esporte, mesmo que amador, outros estão aí casados, enfim. E o Osmar Chaves é, revelou que a ideia de escolinha de futebol nasceu quando ele fazia parte da da liga, né, da liga de futebol grangense, e eu achei muito bacana que ele trouxe essa ideia e aí, todo mundo abraçou essa ideia da, da, da, da escolinha. E essas escolinhas, tinha a escolinha do Evaldo, a escolinha do, do seu Lino, o seu Lino que faleceu recentemente, a escolinha do seu João Mocó, olha aí, o seu João Mocó teve uma escolinha de futebol né, com a criançada. E o que que acontecia? Além das escolinhas, né, tinha a escolinha da seleção grangense. E aqui nessa foto aqui, segundo o meu querido Osmar Chaves, é a escolinha da seleção. Ou seja, pegava a meninada ali que se destacava nas, nas escolinhas de base e trazia aqui para fazer a seleção né, da criançada. Então, tinha esse trabalho todo. E alguma algum dessas criançadas aqui na foto né, também já... Assim, são pai, profissionais, né, cidadão. E o seu Osmar também falou que tinha essa preocupação do esporte, não só o esporte, não só correr atrás da bola, mas também é, ser um cidadão, né? Um esporte faltar também para a cidadania. E o meu, hoje, o, o senhor Osmar falou que hoje nós temos praticamente só duas escolinhas de esporte que é a Escolinha do Tantanca e a Escolinha do Amarildo. A Escolinha do Tantanca, que é a que está resistindo ainda hoje, e ele faz um trabalho ali na região da, da Lagoa, da Lagoa Grande, com o pessoal ali do Mocosal, a criançada toda. E essas escolas que existem hoje, como a do Tantanca, ela também recebe é, apoio da comunidade, né, são doações que, que mantém esse, esse trabalho das Escolinhas. Então, tá aí, né, hoje falando aqui sobre escolinhas de futebol, com o nosso amigo Osmar Chave, que está abrindo o seu acervo, né, de fotografia com essas suas histórias e memórias, porque esporte também é cultura, esporte também é cidadania, e a esporte também está aqui no programa Vozes da Macabuqueira. Um abraço a todos. Todos os grangenses que amam futebol e que amam história, amam cultura. Meu amigo Osmar Chaves, próximo programa vai ter aqui uma foto escolhida que vai mostrar até professores do antigo colégio São José. Olha aí, essa foto aqui. Alô, Mário César, só vou dar uma dica. Mário César, fica ligado no próximo programa, no próximo quadro. Memória do futebol aqui, ou do esporte Drangens, com nosso amigo Osmar Chaves, tá bom? Obrigado. Lidmar Rodrigues, chega junto. Chega junto, Lidmar Rodrigues, agora com você. Olá, Lidmar Rodrigues. Olá. Opa, cheguei, ah. cheguei, cheguei, <risos> cheguei. Cheguei para finalizar, para encerrar, né? a hora já está bem avançada. Uhum. Oi. Olha, Lidmar, é deixa eu falar aqui uma coisa. O programa hoje foi puxado, né? Só grandes participações, temas importantes. A internet brincou um pouco aí, né? Mas tudo normal. Internet cair, subir, descer, é tudo normal. Inclusive, a sua internet agora está com você, está meio congeladinha aí, meio congelou aí. É isso, deixa eu, deixa eu remover aqui e voltar de novo. Ah, é isso, agora acho que melhorou. Gente, a internet... Ah, Lisma, deixa, um tá... deixa eu mandar um alô aqui Deixa eu mandar aqui um alô para... Mandar um alô para Josiane. Josiane também que gosta muito de animais, né? Faz parte da causa animal. E um alô também para a querida professora Benedita Moreira, que em nome dela, mando um alô para todos os professores da nossa cidade. E da região toda. Benedito Moura sempre ligadinho aqui conosco, tá bom? Lídia Rodrigues, é com você, chegando ao final do nosso programa Vozes da Macaboqueira, que vai estar já já no YouTube TV, Web TV Macaboqueira. Ai, ai, Lira, eu me descabelei toda aqui já de estresse dessa internet... Mas vamos, né? Vamos encerrar o nosso programa. Agradecer todos os nossos amigos, né? os amigos do Facebook, nossos amigos internautas que depois irão assistir esse programa, quer seja pela manhã, tarde ou à noite. E dizer que no próximo domingo estaremos de volta, tá certo? Todo domingo, 10 da manhã, o programa Vozes da Macaboqueira aqui pelo Facebook Lira Duta. Lira, a gente depois vai ter que pensar assim, uma outra forma, né? De, de ver aí essa TV Hã? Talvez pelo YouTube diretamente, né? Mas, mas isso, vamos lá. Vamos todo mundo junto. Yasmin, vem pra cá, Cláudio vem pra cá. Yasmin, vem pra cá, pra esse lado. Eita, Yasmin, eita, meu Deus do céu. Tá bem, é completa. Pronto. Esse foi o programa. Bozes da o programa.